Prazer apresentar o 14º episódio da segunda temporada do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Paulette Friedman-Schwetz, professora do Departamento de Design e Expressão Gráfica da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação de Design, PP o PG Design da URGS, doutora em Engenharia Civil. Pela universidade, tem experiência nessa área com ênfase em estruturas, atuando principalmente nos seguintes temas: laje nervurada, projeto estrutural, concreto armado, simulação computacional, análise matricial de grilhas, elementos finitos e concreto permeável. Coordena pesquisas na área de educação no formato EAD, tendo desenvolvido cursos à distância para o ensino de ferramentas computacionais, AutoCAD e Revit. Paulette coordena a iniciação. Iniciativa URGS Modelas, projeto de extensão que disponibiliza o curso do software Revit, utilizado na modelagem de projetos de engenharia e arquitetura. Professora Paulette, muito obrigada por participar aqui do podcast. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Mariana, a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com vocês. Fico à disposição para qualquer coisa que vocês gostariam de saber. É uma honra para mim poder estar aqui. Professora Paulette, então vamos começar assim, de alguns conceitos importantes para essa nossa conversa. Primeiramente, em que consiste o conceito BIM? O conceito BIM, na minha forma de ver, é uma quebra de paradigma. O que, que acontece? Se a gente for pensar em termos de representação gráfica, a gente teve uma primeira quebra de paradigma na representação de projetos de engenharia lá nos anos 90, porque até lá, como é que a gente representava projetos? A gente utilizava papel, nanquim, esquadros, tirava cópia disso mandava para obras, enfim. Vamos pensar na engenharia civil, no caso, que a gente está falando do BIM. Então, mandava para obras. O avanço dos recursos tecnológicos, essa representação gráfica, ela passou a ser realizada no computador, porque o computador virou massivo, todo mundo tinha um computador, coisa que nem em 1990 não. A partir do desenvolvimento desses recursos tecnológicos, passou a de computadores, microcomputadores e programas que nos possibilitaram então, que são os programas CAD, Computer Aided Design, que nos possibilitaram então migrar do desenho do papel para o computador. Esses programas simplesmente desenhavam no computador, ou seja, se a gente desenhava uma parede no papel, a gente desenhava uma parede no computador. Isso significa que a gente traçava uma linha no computador e quem interpretava que aquela linha era uma parede era a pessoa que estava visualizando o computador e não o próprio computador. Agora, a gente está vindo para o conceito BIM, que é Building Innovation Modeling, que é, na realidade, o BIM é um conceito. Esse conceito tem dez dimensões e ele se propõe a modificar, então, a forma de concepção da edificação, desde a sua concepção até o seu ciclo de vida. Esse conceito eles tem diversas dimensões. Ela começa na primeira e na segunda dimensões com a parte de concepção da edificação, com o empreendedor, com a incorporadora, com a parte de concepção de como vai ser feito, de como será esse empreendimento. Depois ela passa pela terceira dimensão. A terceira dimensão então ela vem na parte de concepção do projeto e é aí que entra então a essa primeira grande quebra de paradigma. Que que é essa terceira dimensão? Ela passa do desenho que a gente tinha nos programas CAD e ela passa a uma modelagem dos projetos no computador. Então, ao invés da gente simplesmente desenhar uma parede e o usuário interpretar aquela parede, a gente dá atributos para a parede, no caso, e o computador entende que aquilo é uma parede. Então, se eu desenho uma parede, o computador entende que é uma parede. Se eu desenho um vaso sanitário, ele entende que é um vaso sanitário. Se eu desenho um cano, ele entende que é um cano. Se eu desenho um sofá, ele entende que é um sofá. Cada coisa tem seu atributo. Então, qual é o grande ganho na questão do BIM? Nessa terceira dimensão, os projetos de engenharia, numa edificação, eles são divididos em projetos de arquitetura e os projetos complementares, que são os projetos sanitários, estrutural, elétrico, de paisagismo, enfim. Todos esses projetos, para uma edificação ter sucesso, eles precisam conversar entre si. Porque se eles não conversarem entre si antes da edificação ser erguida, os problemas vão acontecer Não, Quando a gente não tinha esse conceito BIM, em princípio, qual era o caminho? Era um com o projeto arquitetônico, que era feito num no CAD normal. Depois do projeto arquitetônico feito, ele era aprovado na prefeitura. Enquanto ele estava sendo aprovado na prefeitura, estava sendo desenvolvido o projeto estrutural. Depois era feito o hidráulico, depois o elétrico. Não se casava muito pouco se casavam esses projetos antes de irem para a obra. Eu trabalhei durante 20 anos no mercado, antes de entrar na URGS, e eu vivi isso no meu dia a dia, de mandar os meus projetos estruturais para a obra, já prontos, e depois ter que voltar e recalcular, recalcular uma viga, porque estava passando um cano no meio da viga, porque não houve a compatibilização de projetos. E agora, com esse novo conceito, o que, que acontece? como os projetos, eles vêm com esses atributos. Então, todos os projetos são feitos ao mesmo tempo e se cruzam os projetos e se encontram, se faz a compatibilização dos projetos antes dele ir para a obra. Então, todos os problemas se encontram antes dele surgirem na obra. Além disso, a gente tem da terceira dimensão, a gente vai para a quarta dimensão. A quarta dimensão, ela trabalha a questão de cronograma. Então, a partir da terceira dimensão, a gente pode conseguir confeccionar o cronograma de obra, já com essa compatibilização, com todos os projetos atrelados. Com a terceira e a quarta dimensão, a gente consegue estabelecer a quinta dimensão, que é o custo da obra. Como é que era feito o custo da obra antes desse conceito BIM? Bom, a gente tinha os projetos, a gente tinha o custo do metro quadrado de uma alvenaria, por exemplo, a gente media ali no AutoCAD, qual era essa área de alvenaria que ia ter, botava o preço do metro quadrado e se dava uma quebra em cima. E assim se fazia papel, planilha Excel. Agora, a gente retira automaticamente do programa esse valor que não tem quebra. Não tem por que ter quebra, ele é automático, ele é computadorizado. Se dá o valor dentro do próprio de um outro programa, que é um programa já, sei lá eu, aí cada empresa tem o seu, já sai o custo. Então Vai se dar uma quebra? Vai, mas a quebra é muito menor, porque já sai direto. E aí vem a sétima dimensão, que é a visando a sustentabilidade do projeto. Então a gente já está trabalhando o projeto visando a sustentabilidade. E vem a oitava dimensão, que é a dimensão visando a vida útil. Que é como que essa obra vai viver mais ou vai viver bem dentro dessa vida útil, programando já as manutenções que a gente vai fazer ao longo dela para que ela tenha um bom andamento ao longo dessa sua vida. Então a gente já vai programar ali, ó, a obra é entregue e no seu, sei lá, dali a um ano tem que fazer a primeira lavagem de fachada, por exemplo. E aí o seu desgaste ele vai ser menor. Hoje existe já essa programação, mas o próprio conceito BIM já vai fazer essas programações. Existem ainda outras dimensões que já estão trabalhando o Lean, que é o desperdício dentro da obra. Outra dimensão que está trabalhando a questão de riscos, principalmente na Europa está se trabalhando isso, que é projetar para ter menos riscos dentro da construção. Então, para evitar, por exemplo, um acidente, segurança do trabalho. A décima dimensão hoje conhecida é a dimensão de industrialização da construção civil, de forma que ela possa ser trabalhada, por exemplo, de uma forma modularizada e e daí Bem, a gente tem uma economia, tá se falando de economia, né? É uma revolução dentro da engenharia. Assim. E em maio de 2018, entrou em vigor o Decreto 9.377, que instituiu a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. Quais Sim. os objetivos práticos desse decreto e o que mudou de 2018 até hoje nesse contexto? O que eu posso te dizer é o seguinte, em termos de governo, em então, a gente tem uma lei federal que todas as empresas que forem participar de um projeto pro governo federal eu tenho a impressão que nas instâncias estaduais e municipais vale também, porque é uma lei de licitação, inclusive a lei 8666 não vale mais, tem uma outra lei, outro número de lei existe uma lei que diz que todos os projetos governamentais devem ser já entregues dentro deste conceito, ou seja quem for participar de uma licitação precisa entregar o seu projeto Dentro deste conceito. O governo não aceita mais, não. Sem esse conceito. Em termos de mercado, fica mais complicado, assim, eu te dizer qual é a situação do mercado. Até porque o Brasil é um país muito grande. Então, cada região vai ter o seu comportamento. E eu posso te dizer assim, ó, que o BIM, dentro de tudo que eu te expliquei, ele é uma quebra de paradigma muito grande. Para o escritório de engenharia, quanto menor ele for, mais complicado é dele se adequar a essa realidade nova. Como ela é uma mudança muito grande, ela envolve todas as instâncias de uma empresa e ela envolve desde o nível mais alto, que é o empreendedor comprar esta ideia, até todos os funcionários. E a gente entende que para uma pessoa que já está acostumada ao seu ritmo de vida, ao seu tipo de trabalho, às vezes é difícil uma mudança, ainda mais uma mudança dessa proporção. Está existindo uma migração, existe essa migração, a gente enxerga muito mais nas grandes incorporadoras do que nas menores. A gente vê uma dificuldade, eu acho, das incorporadoras menores de migrarem para o sistema. Eu tenho até um aluno meu de TCC que está fazendo agora, um framework. A proposta de TCC dele é justamente essa, de fazer um framework para orientar as empresas como implementar o BIM em empresas de médio porte. Ele trabalha numa empresa de médio porte e ele percebeu a grande dificuldade que é, inclusive porque a gente acha que não tem como implementar direto, tem que se fazer uma, uma transição gradual talvez paralela, de se trabalhar no sistema antigo e trabalhar no novo, comparar como ele é. Então tem que ter investimento de recursos e de tempo para que a coisa funcione. E qual o papel das universidades nesse processo de mudança de paradigmas e na capacitação dos futuros profissionais para esse novo cenário? Pois então, eu acho que é muito grande. O que, que acontece? Eu acho que a gente, primeiro, a gente tem, por um lado, a gente precisa capacitar os nossos alunos a ah, dentro desse conceito. A gente tem que atualizar os nossos currículos e inserir esse conceito dentro do nosso currículo. Estamos em tratativas. Estamos, dentro da URGS estamos em tratativas. Eu não posso te falar de uma realidade nacional. No ano passado, retrasado, eu participei de uma live no CREA, onde eu tive a oportunidade de debater isso também, com o Rodrigo, que é, trabalha na Auto QI, e foi ele que desenvolveu essa lei junto ao governo federal, das novas conceitos de licitação. E a gente conversou sobre isso, e que tá lento, assim, esse processo de mudança dentro das universidades em termos de currículo, tá gradual. Paralelo a isso, existe a questão das BCNs nas engenharias, que é as mudanças de currículo aprovadas pelo Conselho de Ensino Federal, de que existe uma necessidade de atualização, de reformulação do ensino da engenharia. Então, todas as engenharias estão passando por essa reforma. A engenharia de produção na URBIS já finalizou essa mudança. A engenharia civil e a mecânica que eu conheça já estão nesse processo de reformulação. Há uma questão de umas duas semanas atrás, eu tive uma reunião com o chefe do departamento da engenharia civil para a gente tentar implementar uma parte desse BIM dentro de uma das disciplinas, então a gente está trabalhando. Eu acho que é muito, muito importante que o nosso aluno saia, na minha forma de ver, pelo menos até a quinta, se ele sair, eu vejo, até a quinta dimensão preparado para esse mercado de trabalho já é um grande ganho, eu acho muito importante, fundamental, isso por um lado. E acho que nós, como universidade, temos a obrigação de nos envolvermos com a sociedade, em termos de cursos de extensão. Esse é o nosso papel, cursos desses. Né? A extensão tem esse viés de se envolver com a, com a sociedade. Então, Eu acho que a gente tem, nesse momento, que produzir cursos para capacitar os profissionais que estão precisando se capacitar no mercado de trabalho. Professora, nós iniciamos a conversa, a senhora conceituando o BIM e citou ali algumas comparações com o AutoCAD, mas agora uhum. puxando mais o, o foco para a importância do Revit no sistema BIM e uhum. quais as principais diferenças e vantagens desse software. Pois é, então assim, ó, primeiro eu queria colocar que o Revit é um programa de modelagem que está vinculado então a terceira dimensão, que é a parte de projeto. Ele é desenvolvido pela Autodesk, existem outros programas que podem ser utilizados. Eu coloco o Revit como a vantagem dele, eu vejo dentro da universidade, em termos de abrangência, ele é muito utilizado no mercado, pelas empresas, pelas incorporadoras. Então eu acho bem importante. Por exemplo, a faculdade de arquitetura gosta de trabalhar com a Arquicad, que é um outro tipo, mas é vinculado mais especificamente à arquitetura. O Revit tem já uma abrangência maior. Ele trabalha com arquitetura e com todas as engenharias. E aí o Revit se propõe a trabalhar na terceira dimensão, que é a dimensão de projeto. Então ele modela arquitetura, Hidráulico, elétrico O estrutural, ele ainda hum, Gatinho, um pouco Para compatibilização, a gente Teria que utilizar ainda Um software de compatibilização, que seria o Naves Que eu tô, já estou tô trabalhando nele Agora, uma nova pesquisa Minha, uma nova Pesquisa Naves o Revit para mim já, já finalizei a pesquisa né? Revit. Mas então, o Revit No caso, seria uma Ferramenta computacional Para modelagem de no caso, projetos arquitetônicos, especificamente arquitetônicos, hidrossanitário, elétrico, paisagismo, talvez interiores, ele pode ser utilizado. O estrutural, ainda não. Professora, como foi criada a metodologia do curso de Revit, disponibilizado pela URGS Modelas, e o que o curso disponibiliza aos alunos? Acontece que a minha linha de pesquisa dentro da URGS, é desenvolvimento de ferramentas computacionais, a desenvolvimento de cursos EAD para o ensino de ferramentas computacionais. Porque eu acredito que é muito mais interessante para os alunos, para qualquer tipo de aluno, seja ele um profissional, seja ele um estudante universitário, aprender uma ferramenta computacional sozinho. Ele não precisa de um professor para ensinar para ele, desde que este curso tenha um modelo pedagógico adequado. Porque eu acredito na EAD, sempre acreditei, mas a EAD não é um curso presencial, não tem um professor. Então ela tem que ter um modelo pedagógico próprio. O primeiro curso que eu criei foi um curso de AutoCAD, foi quando eu entrei na URGS em 2014. Por quê? Porque eu enxergava que os meus alunos de desenho técnico precisavam usar a ferramenta de AutoCAD. Eu não precisava ficar ensinando para eles em sala de aula, agora aperta o botão aqui, agora aperta o botão ali. agora Eles podiam aprender sozinhos, desde que eu fizesse um curso em interessante. E foi o que aconteceu. Eu fiz uma pesquisa, desenvolvi um modelo pedagógico e implementei ele. E aí, criou-se o curso AutoCAD, que é utilizado pelos alunos da disciplina de desenho técnico do de Depois que eu terminei a pesquisa finalizada, eu observei esse movimento de BIM e de Gupon. Tá na hora da gente, então, começar a trabalhar. Eu acho que deu para perceber, assim, que tem muita coisa para desenvolver. Então, tem um, um Revit arquitetônico, tem um Revit hidráulico, tem um Revit elétrico. Além Além disso, a gente tem que passar para a quarta dimensão, para a quinta dimensão, trabalhando com outro programa, que no caso da Autodesk, ela disponibiliza o Navisworks, que é um outro programa que faz as compatibilizações desses projetos e faz a parte de cronograma outro programa, todos eles desenvolvidos pela mesma empresa. Não ganho nada com a empresa, diga de passar. Não ganhamos nada com a empresa, porque a escolha, bom, uma grande vantagem que a gente tem, é que o aluno que é vinculado à universidade pode baixar esse programa de forma gratuita enquanto ele está vinculado com a universidade. Então isso permite a gente fazer a pesquisa. Porque eu desenvolvo a pesquisa, depois que a gente desenvolve o curso, desenvolve o modelo pedagógico, desenvolve o curso dentro de uma plataforma que chama Moodle Colaboração da URGS, eu consigo implementar ela com os alunos que são voluntários, eu sempre trabalho com alunos voluntários, aí eu divulgo dentro da universidade e eles conseguem baixar o programa de forma gratuita, desde que eles tenham um computador, porque é uma ferramenta mais pesada. E aí eles conseguem participar e eu tenho os dados da pesquisa. Então, foi assim que eu fiz a pesquisa do Revit, comecei com o Revit Arquitetônico. E foi uma pesquisa que eu implementei em cinco grupos diferentes e nós tivemos um nível de aceitação espetacular. Assim. A gente teve um feedback dos alunos excelente e o nível de desempenho ficou na média 9, que é uma média altíssima. Bom, agora a gente tem uma ferramenta. Vou para o mercado ver qual seria a aceitação dessa ferramenta, para capacitação das pessoas. Em função do meu tempo de mercado, eu tenho uma networking aí com as pessoas, construtores, incorporadoras, enfim, antes de eu entrar na URGS. E eu comecei a conversar e todo mundo me dizia, nossa, por favor, capacita as pessoas. Eu estou tendo que buscar engenheiros em São Paulo porque eu não tenho gente capacitada para trabalhar com isso aqui. Disse, Bom, então vamos fazer um curso dentro da URGS para capacitar essas pessoas. E aí que a gente teve a ideia, eu e mais duas bolsistas que trabalharam comigo na, na pesquisa, de criar a marca Modelazur. Desenvolvemos a marca, desenvolvemos o um site de inscrição, e ali a gente ofertou, então, para as pessoas que quiserem se capacitar, a possibilidade de se capacitar nessa ferramenta, nessa ferramenta Revit arquitetônico, por enquanto. Mas as pesquisas seguem, então vem aí... Não, não, não. <risos> né? expectativas, muitas expectativas, expectativas. <risos> vem, vem mais cursos por aí. Então estamos terminando de desenvolver um, ano que vem a gente implementa e no final do ano que vem já estamos largando mais um curso. Para finalizar, então, professora Paulette, como os interessados que nos escutam podem obter mais informações sobre o curso ou efetivar suas inscrições? Basta entrar na página urgsbr um Z, e fazer a sua inscrição. Ali tem uma página que tem uma porção de informações, tem todas as informações do curso e basta fazer a sua inscrição. E esse curso emite certificado? Ele é vinculado à extensão, então ele recebe um curso de extensão. É importante ressaltar aqui que é um curso EAD. Então, o que é um curso EAD? Não é um curso online, não tem videoaulas e não tem professor. Não existe encontros com o professor. O aluno faz sozinho. A vantagem de um curso EAD é que o aluno faz na hora que ele quer, aonde e o que que ele tem, então, como é que ele vai fazer sozinho? Ah, não sei. <risos> claro que ele não está sozinho. Ele é um curso que ele tem no primeiro mês, porque a, a proposta é, a gente pensou, que o ideal desse curso é que ele seja feito durante 30 dias. Por que 30 dias? É o ideal, é o tempo ideal para ele. Então, um aluno recebe um curso desses e ele não deve fazer, assim, ó, uma aula um dia e dali a uma semana mais um. Ele deve pegar esse programa, olha, isso está escrito lá, tudo certinho, tá? Pega 30 dias, divide um pouquinho cada dia e faz um pouquinho cada dia. Por quê? Porque está tudo concatenado. Se fizer um pouquinho hoje, levar uma semana para pegar de novo, eu já esqueci o que, que eu fiz antes. Então é importante essa concatenação. Durante esses 30 dias A gente disponibiliza um tutor 24 horas por dia Os alunos que se inscreverem Podem tirar as suas dúvidas com o um tutor A gente usa o Telegram para comunicação E esse Telegram Ele é... Todos os alunos Estão ali também Então, além de conversar com o tutor Os alunos conversam entre si E é uma coisa muito legal A EAD tem isso Ela cria grupos de conversa E os alunos trabalham entre si, eles tiram as suas próprias dúvidas. E isso é uma coisa muito legal. Dentro da educação existe esse conceito, dentro da EAD, que nada melhor para aprender do que ensinar para o outro. É muito legal isso. No momento em que tu está conversando com o outro sobre um assunto, e isso está te fazendo pensar sobre ele também. E é assim que a gente constrói conhecimento. Também é uma forma de já fazer um network, professora. Também! <risos> também! Também! Já vamos fazer network em parceria para trabalho. Professora Paulette Friedman-Schwetz, muitíssimo obrigada por nos conceder essa entrevista. Desejamos muito sucesso em todas as suas propostas de cursos inovadores e que muitos alunos possam se beneficiar dessa metodologia. Mariana, eu só queria colocar uma coisa importante que eu não coloquei. A gente criou também, para quem quiser, informações sobre o BIM, informações sobre Revit, informações sobre o que está acontecendo. A gente criou um blog Modelasco. Também pode ser acessado é urgs.br barra blogmodelaço.com.z Ali a gente posta, cada novidade que vem acontecendo, a gente posta. Eu acho que até vou pegar esse podcast e vou colocar ali também. Perfeito, professora. Tá. Mais uma vez, então, obrigado e parabéns pelo trabalho e pela pesquisa. Ok. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e sucesso para vocês também.